Tô no início aqui só pra informar vocês, pra poder me dar uma ajuda no TikTok Lite ou no TikTok, mano. Ou no Kawaii também, porque são esses três aplicativos que estão rentabilizando a comunidade aqui, né. Então se você puder me ajudar, vou estar tá deixando meus códigos aí na tela. Se você não tiver, baixa, mano, e usa. É pelo celular ou pelo PC, se você tiver que ver emulador. Dá uma moral aí é pro Tietê que... Posso mandar um salve pra você, ou também sorteio uma continha aqui pro um canal. Se tiver que ver 5 usuários hoje nesse vídeo, eu já vou fazer um sorteio pra vocês no próximo vídeo. Que vai ser numa conta no Nexo Tank que eu evoluí e deixei ela parada. Ela tá com 550 milhões de FC, uma conta muito boa. Então fica com o vídeo aí, não se esquece do seu like, fechou? E é nóis. Opa, fala aí rapaziada, sou o Avia, aqui é o Sr. mano, trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu tô aqui, no que quer ver com um painel, pra trazer o vídeo pra vocês, em qual que de você deve gastar dinheiro, mano Que vai, que você pode ter aquela opção assim, ó, eu posso gastar dinheiro aqui, será que vai ser resetado, será que vou ter problemas depois pra não ter esse, é, recuperar esse dinheiro eu vou trazer 3 DDtanks aqui, que dá pra você gastar dinheiro e dobrar o seu dinheiro Mas você tem que ser stonks, mano, tem que ser esperto também Saber fazer aquele dinheiro no bagulho, tá ligado? Então, pega a visão aqui do, do vídeo, porque o negócio vai ser é top hoje Então, vamos bater uma meta de 50 likes aqui Eu espero que você deixe o seu like, porque é muito importante pra gente poder continuar com a frequência de vídeo aqui no canal Fechou? Eu tô, eu tô jogando aqui no DD Tank Next, eu tô eu entrando todo dia, mano. Não sei o que, que deu em mim, mas eu tô jogando nesse DD Tank. Conversa com a rapaziada também. Às vezes que eu entro no Discord, conversa com os manos lá. Então, mas esse DD Tank aqui, galera, que é o Next Tank, você pode querer. Vou estar tá falando dos outros DD Tank nele, tá ligado? Isso aqui vai ser o, a imagem de fundo, vai ser o DD Tank Next. Nesse DD Tank Next, você pode gastar dia também. Mesmo que ele esteja com painel, tá ligado? O painel tá liberado pra você, mas não tem itens que, quer ver, vai te deixar no top 1, no hall da fama. Pra você ficar, quer ver, o mais forte do momento, entendeu? Porque aqui, o VIP é caro, mano. E assim, eles conseguem manter o servidor. Você quer ver, um... Pode falar que é uma jogada de marketing, né, mano? Lança com painel, lança com isso, aquilo. Mas ainda tem as coisinhas aqui do certinho, né? Mas olha aí pra vocês verem, a tal de Rosemary, olha lá quantos que ela tem de FC Voltando aqui ao intuito do vídeo, olha quantos pra vocês verem que ela tem de FC eu Tive de usar o vídeo aqui porque o cachorro começou a bater. era o meu cachorro aqui do lado de fora Eu fui mandar calar a boca né Mas enfim, ela tem 900 milhões, mas você acha que é fácil conseguir isso aqui? Claro que não, você tem que pegar aqui ver? comprar uma VIP para poder ter esses atributos que eu tô mostrando pra vocês na votos e na roupa, chapéu, tal... Olha esses pulseiros também, quer ver? É um que se você investir... Ele já tem que ver 5 anos online, mano. Você tem noção. Muito tempo, né? Um DDTank com painel. Com essa quantidade de tempo online... É bem, quer ver... Incrível, né? O tempo que já vai passando, né, mano? Tá hoje Mas, enfim... Esse é o DDTank que você pode gastar... E também, que ver, vai ter uma rentabilidade. Porque se você ver aprender... Saber fazer a evolução de uma forma correta... E poder, quer ver, ter uma conta muito forte... Poder fazer a evolução na conta dos caras E assim você cobra, entendeu? Vamos supor, você cobra R$25,00 para fazer uma evolução do zero na conta do cara Aí ó, já tá, quer ver É... Bucrando isso, uma quer ver de uma evolução, entendeu? Com o DD Tank de painel eu já fiz muito isso E eu tô passando uma dica para vocês também Então é uma forma legal de querer bucrando ah, Agora eu vou pro próximo DD Tank Que é o DD Tank Dragon Tank Que já tem muito tempo aí também online, mano É uma versão mais antiga, da versão 4.1 mas eu não que tem que, tipo assim, você pode gastar e não vai ser, tipo assim, sua conta vai ser resetada, tem reembolso, tem ticket, lá, o negócio é bem corretinho, é pra você gastar e querer sempre ter retorno, nunca vai poder querer falar de jeito assim, não, ó, minha conta que foi excluída, o DD Tank foi resetado, nunca vai ter esse problema, entendeu? É um servidor que você pode gastar e a que vai ter que ver retorno também, porque depois você pode vender sua conta e a galera compra, mano, isso que é o mais incrível lá do, lado do DD Tank. aqui a galera não compra as contas, mas lá, vou te falar um negócio, compra as contas e é um servidor muito bom, mano, vou estar tá deixando os três links, é, os três DD Tank que eu vou estar tá citando aqui nesse vídeo, tá deixando os links na descrição, fechou? Então, não se esquece, cara, vai e deixa o like aí, porque é muito importante, eu queria trazer esse vídeo pra vocês, porque a galera tem muita dúvida se é muito bom é, gastar aí de Pirata, se vai ter algum retorno, se é alguma coisa que você gastar, que vai dar pra você ficar forte também, ou... Se o que vai ser resetado ou Você gasta o dinheiro e é jogado fora Não, mano, esses DDTank que eu tô mostrando pra vocês Tem outros DDTank aí que eu não vou citar Porque os DDTank resetam quase todo mês Daí é uma forma muito chata De você gastar dinheiro e depois escrever só ter reembolso Daí não compensa, né, galera Você vai ficar toda vez criando conta ou pano Daí reseta, reembolso Não Vamos, vamos colocar os três de tem que não vai resetar e sua dieta tá garantida, tá ligado? Vá, não tem aquele negócio de ah, não gastei dinheiro e resetou o servidor, eles vão me reembolsar, mas os itens estão tá um dobro, entendeu? Pega essa visão aí, mano. Dele tem que dar um tanque, um servidor tipo assim, entre esses três vai ser o melhor que você pode gastar, hein? fechou? É essa é a minha opinião, mano. Aqui isso também pode gastar, mas não é uma, um negócio assim que você vai falar, não, mano, tem muita gente, dá pra mim querer. Dá pra mim ser esperto, fazer as coisas aqui que eu quero, entendeu? Mas é um servidor muito bom, porque tem painel, dá pra você jogar. Se você gosta da versão 10.2, mas se você gosta da versão 4.1, Dragon Tank, link na descrição. Agora vamos pro próximo DD Tank, que é o DD Tank Walker. Esse DD Tank eu fiz uma recarga recentemente, acho que faz um mês, acho, de 200 reais. E tá indo lá a minha conta, eu não cheguei a fazer a evolução completa dela, porque... Fiquei com preguiça também tava dando alguns bugs lá na sociedade, na algumas coisas lá Mas enfim, esse DDTank também é um DDTank muito bom pra poder fazer, uma, fazer um gasto, né? Porque tem muita promoção, é só você esperar, você quer ver Mas se você for um cara ansioso quiser pegar hall da fama, você já tá ligado, né mano? Você tem de gastar pra ficar no hall Mas se você for um cara que veio mais calmo, querer ficar forte, mas não questão de tempo Aí você pode esperar, esperar as promoção, esperar que ver os eventos, e assim você vai gastando. E também lá tem como você vender a sua continha, mesmo que a versão seja 10,4 ou 10,5, 10. acho que é 10,5, Uma coisa assim. Mas vai estar na descrição, na hora que você entrar você vai descobrir. Mas você pode querer ter a retabilidade também, vendendo sua conta ou vendendo itens, que também gera grana, que as contas lá também estavam sendo vendidas. Mas enfim, né, galera? Esses são os três DDT que, na minha opinião, dá pra você gastar e não vai ser que ver, tipo assim, resetado a sua conta. Depois você vai ter que ver reembolso e os itens vai estar tá mais caro para você. Daí você vai ter que colocar dinheiro de novo. Esses são os DDT que, na minha opinião, que dá pra você gastar e dá pra você ficar forte, dá pra você jogar, se divertir e dá pra brincar, mano. Porque DDT hoje em dia. Na moral, mano, DDT que pirata, que eu falo assim. Não dá pra você querer é, ficar gastando dinheiro pra você ficar... Daí os caras que vê acaba com a. Credibilidade que os DD Tank tem, que é tipo assim, cria um DD Tank, farma, farma uma grana e reseta o DD Tank. Daí vai lá e lança de novo. Fica mais um dois meses, farma o dobro e depois reseta de novo. E assim fica nesse é, ciclo, né, mano? De vício daí, né? É muito chato essa questão. Mas fora isso, esses DDTake é muito bom, mano. Os links dele vai estar na descrição. Tive essa ideia, de repente. Então, deixa o like aí pra ver que vocês estão gostando dessas ideias que eu tô tendo. Pra trazer de vídeo pra vocês. Eu tenho um vídeo aí que vai ser... porque eu não tenho meu Take ainda? Então... Vocês vão pegar a visão, vai entender o meu lado e espero que vocês gostem. Fechou? Então, muito obrigado por quem acompanhou até esse momento. Deixa o seu like. Se puder, se torna um membro. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Não se esquece, cara. Tietchan vai trazer altos vídeos aqui pra vocês. Prefiro que vocês se inscrevam aqui no canal, mano. Porque tem 60% que não é inscrito no canal. O que, é que você tá fazendo sua vida, meu parceiro? Se inscreve aí, porque o negócio tá bravo, tá bonito, tá cheiroso, tá gostoso. É o Tietchan, é o papai, é nóis, meu filho.